Olá pessoal, vocês aqui do canal Quintal Verdinho né? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo do nosso canal Vou mostrar aqui o quintal que nós vamos transformar ele né? Em uma linda horta A ideia surgiu depois que a gente plantou aqui Esse pé de abóbora Tá vendo aqui? ó até então, uma abobrinha ali, verdinha Mas a gente já colheu muita abóbora daqui já Então, o que acontece? Surgiu a ideia Desde que minha mãe chegou aqui para a gente fazer essa hortinha Então eu vou fazer aqui com vocês o tour pelo quintal Para vocês verem como é que é certo? Aqui, ó, Desde muito tempo a gente já planta né, mandioca Aqui na região, só nós que temos essa mandioca aqui, na rua E até mesmo no bairro aqui, provavelmente somente a gente que tem mandioca no quintal né? Então com essa da como minha mãe já é uma senhorinha aposentada Eu amo muito ela é aposentado e não gosta de ficar parada né o que acontece a gente resolveu fazer esse essa hortinha para interter o tempo com ela e a gente ter o tempo mais precioso junto ela, né aqui ó a de mamão os pés de abóbora muito grande ele vai até na verdade são três são três pés de abóbora que tem aqui tem outro lá naquele cantinho lá aqui também é outro pé de mandioca né algumas e assim sucessivamente E assim vai indo Então aqui a gente vai transformar Né, esse lugar aqui em uma horta É que alguns Alguns pés aqui a gente vai conservar Tipo ali o pé de acerola né, O pé de jabuticaba vai ficar ali Tem também ali O moitinho de Vinagreira aqui ó, Em algumas regiões o povo Chama de cuxá chama Aqui ó, que é o cuxá Em algumas regiões a gente chama vinagreira a gente já tá com as mudas de cebolinha, as mudas de cebolinha aqui. aqui são as plantações que a gente já tem aqui, então vamos ali. Então, aqui ó, aqui onde tem algumas mudas de coento, né? Minha mãe já colocou aqui algumas mudas de coento e nesse canteirinho aqui ó, que foi colocado hoje, já aqui o barro, né? Vai ter vai preparar ainda aqui o restante e aqui vai ser o canteiro das mudas a gente vai fazer as mudas aqui ó. aqui é o pé de acerola, a gente já colheu bastante acerola, inclusive hoje mesmo foi tirado muitas acerolas daqui já eu estou fazendo esse tour aqui só improvisado para vocês verem como é que está o, o quintal aqui e depois a transformação, os próximos vídeos a gente vai fazer com microfonezinho, pedestal um lugarzinho mais afastado ali para ficar um áudio melhor para vocês verem então continuando aqui no pezinho de abóbora aqui, ó, tá vendo? Como eu já falei, a gente colheu muita abóbora aqui, abobrinha verde, madura. Então aqui nesse espaço aqui, ó, esse lado aqui, ó, que é dali de onde tá o pé de mandioca, passando aqui pelo, pelo pé de, de mamão aqui, ó, essa região aqui. E até aqui assim a gente vai colocar canteiro. E as primeiras coisas que a gente vai plantar aqui vai ser a alface, né? Aí, como eu falei, minha mãe é uma senhora aposentada Então ela não gosta de ficar parada Então para ela não ficar parada E ela interter o tempo dela A gente resolveu fazer sortinho E acompanhar o dia a dia dela aqui pelo canal Ela saiu ali para comprar as sementes A partir de amanhã já vamos começar A dar início aqui a esse projeto Olha como está lindo esse pé de abóbora aí. Lindo, lindo, lindo Então vamos transformar Esse quintal aqui Em uma horta Vai ficar tudo lindo. Tá vendo aí? Eu quero aproveitar vocês aqui, que já estão aqui assistindo mesmo. Se inscreve no nosso canal, deixa o like aí. Né? Deixa nos comentários algumas sugestões de, de alguma coisa para ser plantada também. Aqui, ó. Aqui também é outro pé de abóbora. Tá vendo? Esse aqui é um pé diferente, que aqui não, não vigorou muito. Vou ter que tratar bem a terra aqui também. Né? que é o pé de limão, que eu vou cortar também, nunca deu nada de mexerica, e aqui são os pés de ata, esses aqui carrega bastante, tá vendo, os pés de ata, muito, muito mesmo, isso tá aqui vai, eles vão continuar aqui, aqui é o pé de cajá, cajá manga, tá carregadinho, esse aqui carrega muito também, bastante, esse também vai permanecer aqui nesse lugar, então aqui, nosso quintal com bastante já plantaçãozinha, então a gente vai fazer a nossa horta aqui, ó. Aqui vai ser feita a nossa horta, tá vendo? Dali, essa região aqui, ó. E alguns canteiros para esse outro lado de cá. Então nessa região vai ser a nossa horta. Se inscreve no canal, deixa o like e deixa a sugestão aí no comentário também do que a gente plantar para os próximos canteiros. Tchau, tchau.